E aí, galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez. Você me perguntou essa semana, Franz, se você passa a argamassa no verso da peça, como que você sabe para que lado está a seta? Sim, pega um pouquinho de argamassa, marca o sentido na parte da frente. Esse sentido aqui, pessoal, fica para cima, tá? Então, aqui fica fácil. Mesmo que você passe a argamassa no fundo agora, você já sabe qual é o sentido dela. A mesma técnica que a gente usa no curso, argamassa direto na peça, como ali já tem uma camada de ac 3 como ali já tem camada de 3 em contato com essa aqui, ela vai dar uma boa aderência. coloca uma sobre a outra, arrasta para desmanchar o cordão. E aqui, galera, nós estamos e aqui nós estamos reutilizando aqueles clips quebrados, aqueles clips que a gente usou no chão, aquele clipzinho de um, a gente usa agora como junta, beleza? É isso aí galera. Agora eu vou continuar a parede aqui, depois eu eu posto fotos no Instagram. Dessa parede aqui toda pronta. Mas o trabalho é esse que eu expliquei pra vocês. Parede pintada. Drywall ou alvenaria. Lixa. Depois de lixado, umedece. Passa uma camada fina de argamassa C3 pra ela aderir. E depois você aplica o revestimento como você preferir. Com argamassa na parede, com argamassa direto na peça, não importa. Aplicou com argamassa C3, tá feito o rock. Beleza, pessoal? Vou acabar de colocar essa parede aqui, depois eu posto no Instagram trechos da colocação e as fotos da parede pronta. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha os vídeos, deixe os comentários, novos comentários para uma nova matéria. E se você quiser aprender todas as técnicas do curso de na descrição, aqui no primeiro comentário, embaixo, eu vou deixar o link do curso para vocês. Quem se interessar, quem quiser fazer parte do nosso curso, entre em contato com a gente, faça o curso, tira as dúvidas comigo pelo WhatsApp. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos a todos aí. Fui! Deixa eu marcar aqui. Lembrando, pessoal...